Olá, eu sou a Vi, do Blog Santerania e hoje eu vou te mostrar como eu me organizo com o blog. Eu uso duas coisas para me organizar com o blog: um caderno e uma agenda. Essa agenda eu não uso os dias direitinho, mas eu já já vou explicar para vocês por quê. Vamos começar pelo caderno. No meu caderno eu anoto os posts do blog e as ideias e os vídeos e ideias de vídeos e eu criei essas tabelas que me ajudaram muito. Que são a semana do mês, o mês, os dias da semana, os números dos dias, aqui uma, uma coluna de post e uma coluna de vídeo. Assim eu vejo todos os conteúdos na mesma página e eu não fico postando, tipo, três posts de unha na mesma semana. Eu tento variar e botar um pouquinho em cada semana para não ficar uma semana só com o mesmo tema. Os, posts, os vídeos é toda quarta-feira, então eu já programo todos eles de acordo com essa tabela. Essa aqui é de março, então ela já está toda feita. E aí eu vou botando os posts e os vídeos direitinho. Às vezes o post do vídeo não sai no mesmo dia que ele. Aliás, quase nunca sai no mesmo dia que ele. O post sai sempre um pouco depois, então eu já sei o que eu posso programar na próxima semana de acordo com a semana anterior. Eu dividi o caderno em três partes. Uma parte são os meses, então eu tenho esse essa mesma tabela para todos os meses colado aqui já. E eu faço a tabela no primeiro dia do mês. Ou seja, a de abril eu já fiz, tá tudo aqui já anotado direitinho, e a de maio eu ainda não anotei nada, ela tá em branco. Se vocês quiserem que eu disponibilize essa tabela aqui para vocês imprimirem também, Digam aqui nos comentários que eu compartilho o link com vocês. Na outra aba do caderno, na abinha azul, eu botei as ideias de post. Aqui tem todos os posts que eu planejo fazer em algum momento da história do blog, porque é complicado, gente. Assim, é uma coisa que às vezes a gente tenta, tipo, ai, ah, não tô esperada hoje. Não tem como, porque tá aqui todas as ideias, eu vou anotando aqui. E nos dias de branco eu só venho aqui e olho o que eu preciso pra botar na semana. Tem alguns posts aqui que eu já usei, então eles são riscados. E os que ainda não foram feitos continuam aqui até que eu encaixe eles em algum mês. Na última divisória é os vídeos. São todas as minhas ideias de vídeos, os vídeos que eu quero fazer. Aqui eu botei também um post-it com as playlists do canal. Assim eu sei em qual playlist eu vou encaixar o vídeo que eu tô pensando em fazer. E eu anoto tudo aqui. Nem sempre eu tô com esse caderno por perto eu anoto algumas ideias em uma folha solta e depois eu passo para essa agenda até que eu tenha o caderno por perto. Essa agenda funciona como uma central de listas. Eu não uso os dias certos, na verdade eu já estou lá em maio escrevendo nela, que eu uso realmente como uma central. Tudo que entra eu escrevo aqui e aí eu tenho as listas de coisas que eu devo fazer pro o blog. Ou seja... Vou ser over de vídeo, subir vídeo no YouTube, renderizar um vídeo que eu já editei, arrumar fotos, gravar, os posts da semana, que depois do final de semana dessa lista, e aí eu já deixo tudo pronto. Eu costumo parar no final de semana algumas horas e fazer tudo que tem a relação ao blog, ou seja, eu vou procurar as fotos dos posts, eu vou escrever os posts e eu vou deixar programado. Eu não gosto de fazer os posts um dia antes deles de irem ao ar, porque normalmente eu não tenho tempo para isso. Então eu já faço tudo no final de semana e deixo pronto. Durante a semana eles já estão programados e eles vão entrando ao ar conforme eu programei. E eu fico mais tranquila porque eu só recebo aviso no Facebook. Seu post está no ar. Os vídeos é a mesma coisa, eu vou gravando conforme eu sei que eu vou precisar. E aí quando for o dia de entrar o vídeo já vai estar lá pronto, organizadinho, bonitinho. Com os links todos colocados, devidamente arrumado. Porque assim eu sei que eu vou ter conteúdo todos os dias que eu me propus a fazer. Eu tenho conteúdo no blog terça, quinta e sábado. E no canal eu tenho vídeo toda quarta-feira. Então, se eu deixar pra fazer isso tudo um dia antes, eu vou ter que trabalhar todos os dias da semana no blog. E eu não quero isso porque eu tenho outro trabalho, eu tenho faculdade, tenho bolsa. Eu não tenho como parar e trabalhar só como blog agora. Então, eu, tô tentando, eu me organizo assim... E quando tem algum post muito especial, que eu preciso planejar muito pra fazer, eu normalmente jogo ele pra uma semana bem lá na frente, e vou montando ele aos pouquinhos, conforme eu tenho tempo. Além das tabelas desse caderno, eu ainda uso o editorial calendar que é um plugin, acho que é plugin, do Wordpress, e nele é como se fosse um calendário, um planner, e aí tu vai botando os posts lá nos dias certos, e ele vai deixando em rascunho. No dia que tu editar, tu publica, e ele vai deixar tudo direitinho. Assim tu consegue ver toda tua semana já em posts ali no blog mesmo. Já tem os rascunhos criados e conforme tu for ajeitando ele já fica lá gravado. No dia de publicar é bem mais fácil. Eu costumo fazer assim. Eu crio todo mês no caderno. Eu anoto tudo aqui para eu ter um controle. Porque normalmente eu não faço isso direto no computador. Eu anoto aqui primeiro. Eu anoto tudo, crio a ordem dos posts, os títulos bonitinhos. Depois que isso aqui tá pronto, eu me sento no computador e aí sim eu boto tudo no Editorial Calendro. Assim, se eu tiver um tempo quando eu estiver fora de casa e eu não tiver esse caderno por perto, eu consigo editar os posts mesmo assim, porque já tá lá registrado tudo direitinho. E sobre os vídeos, eu normalmente uso um bloquinho, esse aqui eu ganhei da OtoPé, e eu anoto tudo que eu preciso falar aqui. Eu tava gravando antes o vídeo de vida, então tinha tudo aqui. Agenda, lista, planner, lembretes, tava tudo organizado aqui, assim eu não esqueço as coisas que eu tenho que falar durante o vídeo. Normalmente eu faço isso aqui antes de sentar aqui gravar, eu já sei que eu vou fazer o vídeo de organização, então eu já anoto já aqui tudo que eu preciso separar para trazer para frente da câmera, tudo que eu preciso falar e a ordem que eu preciso falar as coisas, senão eu me confundo e aí ninguém mais entende nada. E é isso, eu espero que tenha gostado, se esse vídeo foi útil para ti, dá um like aqui embaixo, se tu ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu volto a responder. Um beijo e até a próxima. Tchau!